Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o 5 ano. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a chegada dos portugueses em Pindorama, a Europa e as grandes navegações, o Tratado de Tordesilhas e as primeiras expedições e exploração do Pau Brasil. Bom, primeiro a gente vai entender um pouco sobre a origem do nome Brasil, que veio do nome Pindorama. Com a intensa exploração em pouco tempo, Pindorama, que era uma denominação Tupi, que significa Terra das Palmeiras, oscilou entre os nomes oficiais Ilha de Veracruz, dado pelos portugueses, Terra de Santa Cruz, Terra do Brasil e logo em seguida apenas por Brasil, por conta do Pau Brasil. O nome científico do Pau Brasil, que é conhecido como Brasileína, composto químico com propriedades corantes e que é responsável por sua pigmentação vermelha a partir do pó Brasil, que era muito cultivado aqui, e até hoje, foi que surgiu o nome Brasil. Bom, mas como se deu a chegada dos portugueses à terra né, o Brasil, a Pindorama? Mas, afinal, o que foi Pindorama do Brasil? O Pindorama do Brasil podemos considerar como antes de sua descoberta, ou seja, quando os nativos ainda residiam, somente residiam os nativos aqui, ainda não tinha sido descoberto pelos portugueses, e nem pelos espanhóis. Eram para os nativos, né? E era conhecido como a terra das palmeiras. E o que tinha aqui antes? Nós tínhamos aqui muitos povos indígenas, eram povos com culturas bem diferentes, várias tribos indígenas, mais de 5 mil habitantes. Alguns eram rivais entre si, eram tribos bastante rivais, busca por território, é, apesar de terem culturas parecidas, mas eles tinham... É a disputa de território por conta de ser tribos diferentes, é, de líderes diferentes de tribos. Por exemplo, os tupiniquins e os tamoios, que eram uma das tribos que mais é, eram rivais entre elas. Após a chegada dos portugueses, o número de povos diminuiu drasticamente por conta das guerras, escravizações e maus-tratos. Né? Além dos índios terem sido do Brasil, no caso Pindorama, ter sido colonizado por portugueses, esses povos que já habitavam aqui, esses índios que já habitavam aqui, eles também morreram por conta de muitas guerras que começaram a ter entre os povos, entre eles, e também entre os portugueses, e por conta também da escravização dos índios, porque eles for, eles começaram a trabalhar para os portugueses e para os espanhóis. Então, houve uma, uma diminuição... Do, do, da população indígena que já residia em Pindorama. Bom, mas como a gente entender... Para a gente entender um pouco sobre a chegada dos portugueses, a descoberta do Brasil, a gente a gente precisa entender um pouco como estava a Europa nesse nessa época e as grandes navegações, que foi o que influenciou a chegada dos portugueses ao Brasil. Durante o século 15 e XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com dois objetivos principais. Eles queriam descobrir uma rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Este período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. Nesse período é, em que a Europa toda estava querendo se desenvolver no comércio marítimo, descobrir novas terras, e encontrar as Índias, porque eles estavam em busca de metais preciosos, foi que eles conseguiram chegar a, até então a Pindorama. É, assim, alguns alguns é, historiadores falam muito sobre a descoberta de Pindorama, que é um pouco até irônico você dizer a descoberta, porque já era um, um local que já era habitado, mas ainda se diz que foi descoberto pelos portugueses, e que era uma terra antes não conhecida, de fato não conhecida pelo mundo, mas já era habitada por povos indígenas. Portugal, que foi o pioneiro nas navegações dos séculos XV e XVI, devido a uma série de condições encontradas no país ibérico, a grande experiência em navegações, principalmente a pesca do bacalhau, ajudou muito Portugal a conseguir conquistar as grandes navegações e descobrir é, Pindorama antes dos espanhóis. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior à de outras nações. Portugal contou com quantidade significativa de investimentos de capital vindos da burguesia e também da nobreza, interessados nos lucros que este negócio poderia gerar. Neste país também houve a preocupação com os estudos mar... náuticos, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos, que era conhecido como a Escola de Sagres. Por isso que Portugal foi muito conhecido por suas grandes navegações e pelos êxitos nas grandes navegações. O descobrimento do Brasil se refere à chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território onde hoje se encontra o Brasil. Como a gente ouviu falar muito, quem descobriu o Brasil... Quem em Portugal primeiro avistou as terras de Pindorama foi Pedro Álvares Cabral. Em março de 1500, Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal com 13 caravelas em direção às Índias. Quando eles vieram em direção ao Brasil, eles estavam achando que eles estavam encontrando as Índias e não é, Pindorama, no caso não o Brasil. Porém, um desvio da rota fez o navegador chegar em 22 de abril de 1500 na região conhecida hoje como Porto Seguro. De início, Cabral chamou as novas terras de Monte Pascoal. Antes de partir para a Índia, resolveu mudar o nome para a Ilha de Vera Cruz, pois acreditava se tratar de uma ilha. Mais tarde, o território chamou Terra de Santa Cruz. Uma curiosidade também saber é que os índios, na época, eram apenas, chamados, eram apenas conhecidos por, por serem é, homens de tribos diferentes, com costumes iguais mas eles não tinham esse nome índio. Como eles achavam que estavam chegando às índias, eles é, colocaram o nome dos habitantes que, que estavam ali de índio, que é o que nós conhecemos hoje como os índios, os indígenas que habitam no Brasil e habitavam no Brasil. E então, para os, os indígenas, o Brasil era conhecido como Pindorama, que depois foi nomeado por Pedro Álvares Cabral como é, o Monte Pascoal, porque a primeira coisa que ele avistou quando chegou ao Brasil foi o monte. E, em seguida, o nome, ele começou a chamar de Ilha de Veracruz porque ele não achava que se tratava de um país, e sim somente de uma ilha. E depois o Brasil ficou conhecido como as Terras de Santa Cruz. Em seguida, a gente sabe que a, as grandes navegações tinham muita disputa entre Portugal e Espanha, que também já estavam com sua rota marítima em direção ao Brasil. Né? Então, eles tiveram que traçar um acordo para que não houvesse, houvesse guerras, né? e nem, nem mortes. Então, eles, eles é, fecharam o acordo com o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Como Portugal, assim como a Espanha, era uma potência militar e econômica na época, para evitar conflitos, espanhóis e portugueses resolveram abrir negociações para o estabelecimento de um novo tratado. Este tratado ele deveria contemplar os interesses de ambos os reinos, no tocante à descoberta, exploração e colonização das novas terras. Como eles já estavam aqui, os, os dois países já se encontravam no Brasil, eles decidiram através do Tratado de Tordesilhas delimitar em que espaço cada um cada uma das suas navegações iria explorar dentro do Brasil. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado em 4 de junho de 1494 em Portugal entre Portugal e Espanha. Ganhou este nome pois foi assinado na, na cidade espanhola Tordesilhas. O acordo tinha como objetivo resolver conflitos territoriais relacionados às terras descobertas no final do século XV. E a partir daí eles delimitaram no Brasil a parte que a Espanha ficaria e a parte em que Portugal ficaria, que compreendia mais a região sul, sudeste e nordeste do país e a Espanha ficou com parte da região norte do Brasil na época. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária 370 Léguas do Cabo Verde serviria de referência para a divisão entre as terras de Portugal e da Espanha. As terras a oeste desta linha ficaram para a Espanha, enquanto as terras a leste eram as terras de Portugal, Com a maior parte do território brasileiro ficou é, nas mãos de Portugal para exploração. É, e as primeiras expedições que chegaram ao Brasil e a exploração, do pau-brasil, que foi é, o que mais eles conseguiram, que vieram e exploraram no país. A princípio, eles, eles acreditavam que eles iam encontrar aqui metais preciosos, ouro, é, para poder contribuir mais para as riquezas de Portugal e da Espanha. Mas, quando eles chegaram aqui, eles descobriram que o ouro do país era o pau-brasil. No ano de 1501, a primeira expedição oficial portuguesa chegou ao Brasil com o objetivo de explorar a recém-descoberta costa brasileira. Estava comandada por Gaspar Lemos, que estava acompanhado pelo navegador Américo Vespúcio. Nessa expedição também foram nomeados os acidentes geográficos e elaborado o um mapa do litoral brasileiro. E aí foi o primeiro mapa que nós conhecemos de todo o litoral brasileiro no ano de 1501. É, em 1503, outra expedição passou pelo Brasil. Esta estava sob o comando de Gonçalo Coelho e foi a primeira a levar carregamentos de pau-brasil para Portugal. Nessa época, notava-se a presença de contrabandistas franceses no litoral brasileiro, que realizavam o contrabando do pau-brasil. O rei da França, Francisco I, apoiava a ação desses contrabandistas e não aceitava as determinações do Tratado de Tordesilhas. É interessante abordar que, Durante a descoberta do Brasil, vários outros países, várias outras navegações, pequenas navegações, entravam no país, conseguiam é, extrair o pau-brasil, porque eles acreditavam que as terras que foram descobertas não pertenciam necessariamente a Portugal. Então, eles não respeitavam o Tratado de Todas-Ilhas. E Portugal, que, como ele queria explorar né, o, o pau-brasil do Brasil, e eles sabia que eles já tinham nativos aqui, eles começaram a fazer uma técnica que era a técnica do escambo. O que era o escambo? Os índios não conheciam a, é, itens é, de dia a dia, como pentes, espelhos, para eles eram todos tudo novidade, uma vez que eles trabalhavam com tudo que era manual, tudo que era da terra. Então, eles perceberam essa ingenuidade dos índios e começaram a fazer trocas. Eles se instalavam nas propriedades, Tiravam os recursos das propriedades, enquanto eles davam aos índios em troca espelhos, pentes, escovas, essas, esses itens que para os portugueses não eram nada, mas para os índios eram como se fosse algo bastante importante, uma vez que eles não conheciam. Assim como a catequização que foi realizada pelos jesuítas, os índios, né? eles conheci, começaram a conhecer a a religião né, do catolicismo, então eles foram catequizados também na época, e eles tentaram também ensinar um pouco aos índios, o que não teve muito sucesso com relação ao ensino para os indígenas, justamente com uma tática de conseguir se instalar na região e conseguir extrair né, o pau-brasil sem que houvessem guerras ou conflitos com os índios. Por esse motivo, Portugal viu-se na obrigação de enviar expedições militares para o Brasil, como outras nações, como a França, estava extraindo o pau-brasil, sendo que o Tratado de Tordesilha já delimitava que aquelas terras eram somente de Portugal para extração, eles enviaram é, tropas militares, expedições militares para o Brasil, para poder conseguir guardar e tirar todos esses, esses países que eram considerados como ilegais na extração do pau-brasil. Tais expedições eram comandadas por Cristóvão de Aques, que conseguiu deter vários navios franceses e espanhóis que tentavam invadir as terras portuguesas. Então, com o envio das tropas militares ao Brasil, é, Portugal conseguiu estabelecer as suas expedições no Brasil, conseguiu extrair o pau-brasil, conseguiu continuar extraindo o pau-brasil e ser uma das únicas, a única nação a extrair o pau-brasil e estabelecer é, o Brasil como nação né? e também o seu reinado dentro do Brasil. Para a gente entender um pouquinho como se deu essa descoberta pelos portugueses do Brasil, a gente vai resolver um exercício de fixação. Primeira questão. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses em 1500? A. A obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura. B, a existência de apenas um idioma comum a todas as tribos. C, a existência de grandes cidades como a dos aztecas. Ou D, a ausência de artesanato. Qual dessas características representava a, os povos indígenas que habitavam no Brasil com a chegada dos portugueses? A letra A, a obtenção de recursos baseados na coleta, caça e agricultura. Que é como eles vivem ainda até hoje. Alguns já... já é, se atualizaram, já, já vivem até em cidades, mas na época eles conheciam apenas todos os recursos, eram baseados na natureza, na coleta, no que eles colhiam, na caça e na agricultura. Sua cultura era bastante específica, mas eles não tinham um idioma único deles, né? Eles tinham vários idiomas é, tribais, né, próprios de cada tribo, e não era apenas um idioma único, não era comum entre as tribos. Eram tribos bastante peculiares, com, diferen com distinções. Tinham algumas coisas em comum, a cultura, a questão do, do líder, que era o pajé, que era escolhido, é, a caça, que era comum entre, entre todas as tribos, a pesca, as festas aos, aos deuses que eles consideravam na época, é, os sacrifícios deles. Mas eles tinham também muitos costumes próprios de cada tribo, assim como uma linguagem tribal específica de cada um. Segunda questão. Eram povos nativos do Brasil? A. Maias e astecas. B. Tupinambás e Guaranis. C. Tupiniquins e Apachés. D. Toltecas e os Incas. Quais desses eram os povos que estavam no Brasil, que eram os nativos do Brasil antes da chegada dos portugueses? A, B, C ou D. A letra B. Os tupinambás e os guaranis, que são indígenas, tribos de índios, que já são, que pertenciam à, à nação na época, que eram nativos da nação na época. Bom, a gente hoje viu um pouquinho sobre como se deu a chegada dos portugueses ao Brasil, a exploração do pau-brasil, é... A, como eles conseguiram instalar as, suas, as grandes navegações no Brasil e a comercialização de Portugal no Brasil. A principal fonte histórica sobre o descobrimento do Brasil é um documento redigido por Perovaz de Caminha, o escrivão da Esquadra de Cabral. A carta de Perovaz de Caminha a, a Dom Manuel I, rei de, rei de Portugal, conta com detalhes, aspectos da viagem, a chegada ao litoral brasileiro, os índios que habitavam na região e os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos, essa carta é um documento muito importante, porque com ela a gente pode, nessa carta a gente pode ver qual foi a reação dos portugueses ao chegar às novas terras, o que eles achavam que eram as índias, como eles conheceram os primeiros nativos, a surpresa dos costumes, porque os índios eles não se vestiam, eles viviam da natureza, eles tinham costumes completamente diferentes daquilo que os portugueses estavam habituados, e também a reação dos índios a receber os novos, é, os portugueses. Assim como eles começaram a é, na carta, eles retratam também sobre a beleza do Brasil, os aspectos naturais e a expectativa de encontrar os metais preciosos. Depois ele encontra o pau-brasil né, e descobre que o ouro do Brasil, na verdade, é o pau-brasil. Mas quando algumas navegações vieram, eles achavam que eles estavam... É, vindo em busca do Eldorado, né, que era a cidade do ouro, a cidade das riquezas. Então, esse é um documento muito importante para a gente compreender também como se deu a chegada dos portugueses, com alguns detalhes na visão de Pero Vaz de Caminho que ele escreve ao rei Dom Manuel I. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.